Comecei na minha casa e depois só vi abrir este ateliê e estou aqui há três anos. A minha especialidade, especialidade neste ateliê são bolachas artesanais, mas sempre fiz bolos com a minha mãe desde os oito anos e ela era então a boleira lá de casa e eu vinha da escola e ajudava. Eu tenho um livro que tem 50 anos receitas da minha mãe passadas a mão por ela outras em papelinhos que eu quase que já nem, nem consigo ler e tinha bolo de Santiago para antes os, os casamentos era tudo caseiro e nós fazíamos desde o bolo de noiva até aos bolos pequenitos as tortas e um dia o bolo de Santiago ou cortado aos bocadinhos, ou inteiro para pôr na mesa do, dos convidados não é presume que o bolo uh, tenha uma origem uh, na Galiza, de Espanha. Começámos a pôr a espada de Santiago, que é o símbolo da terra. E então quando ela fazia, eu uh, fazia o desenho, recortava, punha cima do bolo com um bocadinho de açúcar em pó e ficava o desenho da espada no, no bolo. Neste momento as coisas modificaram-se, graças a Deus, Apareceu a pasta americana e eu agora ponho uh, a espada uh, feita em, em, em pasta para além de durar mais, porque o bolo é úmido e aquele açúcar ia derretendo, uh, fica em relevo e fica mais bonito. É uma dedicação total, portanto, eu acho que toda a gente no que faz devia pôr muita rúrica e, e muita dedicação. Eu ponho, <risos> gosto muito. Gosto de. com vinho do Porto. Gosto muito de vinho do Porto. <laughs>